Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, mas vocês podem me chamar de RHK e hoje eu vou falar um pouco sobre o Recate g G4S da Edifier, um fone gamer sem fio que ó, chuchuzinho. Já não esquece de dar seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo como esse, a série me ajuda muito. Meu muito obrigado pra você que já é inscrito. Agora sim, o pro vídeo. Pra começar, eu queria mostrar pra vocês alguns vídeos que eu fiz do unboxing desse fone. A caixa dele é muito boa, e vocês vão ver aí o que vem na caixa, que eu já volto. Esse vídeo aqui é bem na pressa, então desculpa se ele está meio apressado demais. Eu vou abrir ele aqui de lado, porque vocês não, não, não conseguir ver nada. Ó, oh, ele vem bonitinho, hein ele Vem aqui, ó Primeira coisa que você vê quando ele chega É o dongle Ele vem num plástico aqui bem forreco Assim, o dongle é pesadinho até Eu achei que fosse mais leve que ele aqui, aqui. É logo da Hecate. Isso aqui eu acho que é assim. Vamos né? deixar ele aqui de lado. Por enquanto. Fechou. Bora pegar aqui então agora. Um monstro. Ui, ui, ui, ui. Acho que a gente põe aqui no chão do lado. Isso aqui, velho, é... Tipo, é bem grande assim. O um tamanho é muito bom. Esse O que tem aqui dentro? Não, tá só pra... O fone. Vem com um negocinho de círculo. Aqui pra dentro tem mais coisa. Vou pegar isso aqui aqui dentro primeiro. Depois a gente mostra o fone. não Aqui dentro ele vem um cabo. Oh, Jesus. meu Deus. Aqui, ó. Ele vem um cabo. Ah, não, não é o cabo. Isso aqui é o microfone é dele. Oh, meu Deus. Hoje eu tô bom hein? o mic dele. Show. Parece bonzinho o mic, eu não vi ninguém testando. Vou testar nesse vídeo aí aqui ainda, mostrar pra vocês. E aí, vem mais um cabinho USB-C pra carregar ele. Bonitinho. Mas tem mostrar aqui na frente, não né? Vou mostrar lá embaixo na nada. E aqui informações importantes. Esse aqui acho que é um manualzinho Que também não deve ter nada demais Talvez umas coisas talvez, talvez umas coisas importantes Eu vou ler isso aqui depois vou Deixar isso aqui pra cá Agora o Camisão brabo Olha só, hein. Vem aqui do lado, né, protegendo aqui, ó. Os Vem aqui do lado. Esse é o fone. Ele vem com regulagem aqui do lado. Não dá, eu acho que não dá pra você fazer uma regulagem muito precisa, mas é uma regulagem boa também. Almofadas bem grossas, pra falar a verdade. Feito o unboxing, vamos começar a falar sobre o fone. Eu vou começar falando sobre a construção dele. Mesmo ele sendo inteiramente feito de plástico, ele tem uma construção muito boa e aparentemente durável. Não é um fone que vai quebrar fácil. Eu também achei ele um fone bem bonito e discreto ao mesmo tempo. Ele tem uns LEDs vermelhos do lado que são bem fortes, mas você desliga eles muito facilmente. Além disso, ele é bem leve e confortável. As conchas do fone realmente se encaixam muito bem nas orelhas, o que faz dele um dos dos melhores fones que eu já utilizei assim de longe mesmo se você utiliza óculos e eu testei ele com óculos por bastante tempo ele não me incomodou em parte nenhuma e ele também não me deixa com dor de cabeça se utilizar ele por um tempo muito prolongado eu acho que sobre a construção do fone em si é isso agora bora para parte do áudio esse fone é realmente bem alto e tem todas as frequências muito bem distribuídas ele possui dois modos de áudio o modo de música e o modo de game no modo de música como eu já falei antes todas as frequências são muito bem distribuídas e mesmo assim ele não deixe de ter bastante graves, bastante médios e bastante baixos. Agora, no modo gaming, a coisa fica um pouco diferente. O fone foca bastante nos graves e deixa um pouco de lado as frequências médias e baixas. Então, se você vai mais escutar música, ou ver vídeos na internet, ou filmes até, coloque ele no modo de música e quando você for jogar, aí sim, coloque ele no modo de gaming, vale bastante a pena. Bora falar um pouco agora sobre o microfone dele. Pelo preço do fone, eu achei o microfone dele muito bom e realmente condiz bastante. Ele não é o melhor microfone que você vai ver, mas por microfone de fone eu achei ele muito melhor do que de vários outros fones que eu já vi por aí. Esse fone possui dois microfones. Um necessariamente embutido na carcaça do fone para você usar ele com o seu celular no modo Bluetooth. E um externo, entre muitas aspas, que é o que está conectado ali agora, para você usar ele enquanto joga ou faz alguma coisa assim. Fica aí um videozinho testando os dois microfones que esse fone tem. Esse é o áudio do microfone embutido do Recate G4S. Esse é o áudio do microfone externo do Recate G4S. Falando agora sobre conexão, essa é uma parte muito legal desse fone. Esse fone tem uma conexão tanto pelo dongle, que tá conectado no meu PC agora, quanto por Bluetooth para você conectar no seu celular e até no Nintendo Switch, eu percebi que funciona. E ele tem um Bluetooth 5.2, o que faz dele um Bluetooth muito rápido, você não vai detectar nenhum delay, e mesmo assim ele funciona numa distância bem grande. O dongle também você não vai detectar delay nenhum e ele funciona também numa distância considerável. Não é tão grande quanto a do Bluetooth, mas se você for ficar só no PC aqui, ele funciona de boa, não vai ter interferência nenhuma, não vai ter problema algum. Ele também tem uma alta gama de compatibilidade, ele pode conectar tanto no seu PC quanto no seu celular, os dois com o dongle, quanto no Switch, também com o dongle ou no seu celular e no Switch com o Bluetooth e pelo que eu vi no site, eu não tenho um deles para testar, no Playstation 4 e 5 ele também funciona com o Bluetooth, muito show. Bom, no mais do fone é isso, ele tem um alto custo-benefício, ele é um, tem um preço muito baixo para o que ele entrega. E para vocês que estão se perguntando o preço dele agora, pelo menos que a gente tem em novembro, e tem a Black Friday, Black November, da Edifier, ele tá num preço de R$ 381,65 pelo cartão e de R$ 362,56 pelo Pix ou pelo boleto. Vale bastante comprar pelo boleto ou Pix. Além de ter frete grátis nesse mês também. Bom galera, então é isso. Esse foi o vídeo. Se você ainda não deixou, deixa seu like aí embaixo. Comenta o que você achou sobre o fone. E se inscreve aí no canal também pra não perder nenhuma atualização mais sobre esse fone. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.